Quer saber como comprar em nosso site? Primeiro, clique no canto superior esquerdo e escolha uma categoria. Você será direcionado para o catálogo de apliques. Ao lado esquerdo, você pode escolher novamente outra categoria. Clique no item e escolha a cor. Depois, clique em Comprar. Se seu aplique não tiver opção de cores, clique no botão Comprar e preencha o pré-cadastro. Após escolher todos os modelos, clique no carrinho na parte superior direita, altere a quantidade e clique em Finalizar Compra.